pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é este vestido super simples de fazer e olha que graça, ele tem a saia godê. ele é muito simples porque você vai comprar o corte circular para vestido Lá no site da Teodora Tecidos e tem muitas estampas, uma mais linda que a outra. Lembrando que pra quem é aqui do Alfinetadas da Moda tem o um cupom de desconto. Pra quem tem dúvidas do comprimento, olha o comprimento que eu fiz ele. Ele fica super comprido, tá vendo? Ele é muito simples de fazer porque já vem tudo, porque já vem tudo riscadinho pra gente cortar. O molde da blusa, como vocês me pediram, vai estar disponível no site. Então, se você quiser aprender a fazer este vestido super lindo, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Então, pessoal, pra gente fazer aí nosso próximo projeto, que como vocês viram no começo do vídeo, é o vestinho, o vestido com o corte circular de vestido que a gente recebeu lá da Teodora Tecidos. É muito simples de fazer. A parte da saia não precisa de molde e a parte de cima eu vou deixar o molde lá no site, tá bom? Pra quem ficar com dúvida, vai estar tá disponível lá do 36 ao 56, tá certo? Bom, pessoal, então vamos parar de falar, porque senão o vídeo fica muito longo, porque eu só fico falando falando, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui com o tecido, olha, ele tá aqui inteiro. A gente vai tirar, então, a saia. Pra tirar a saia, você vai pegar a tesoura e vai recortar aqui, olha certinho, tá vendo, ó, aqui nessa parte branca, e você vai tirar a saia de fora a fora. Se você for fazer a barra, não precisa cortar muito certinho. Agora, se você não for fazer a barra, então, você procure cortar o mais retinho possível pra ficar bem certinho isso. Eu só vou tirar a minha saia aqui, olha, recortando toda essa parte branca aqui, e aí eu volto pra gente dar continuidade. Eu não vou mostrar essa parte, porque é bem simples, é só tirando aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer isso e eu já volto, então parte da saia, olha, depois que você tira, ó, tá vendo que eu já tirei aqui, aí ela vai, ela, essa, essa saia ela vai ter que ter uma costura, porque o tecido ele fica abertinho, tá vendo? Então, o que que você vai fazer, ó? Você vai dobrar ela, ó, dobrei, ó, pontinha, ali tá a parte arredondada, dobrei uma vez, ó, uma dobra do tecido. Vou dobrar mais uma vez, só pra facilitar na hora de eu cortar isso daqui, deixando meu tecido dobrado em quatro partes, ó. Tá vendo? Que ele ficou dobradinho, ó, a ponta ali embaixo arredondada e a ponta aqui em cima, tá? Agora, você vai pegar a medida da sua cintura e vai dividir por quatro, porque o nosso tecido, ele tá dobrado em quatro partes, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, divide o valor da sua cintura por quatro. Eu vou só puxar esse, esse branquinho aqui pra fora, olha a gente não quer o branquinho. Se você quiser até cortar pra facilitar aqui, você pode tirar essa parte branca, tá? Vai pegar a medida dessa cintura dividido por 4 e vai riscar um pouco arredondado aqui, olha. Então, no caso da minha cintura, uma cintura é de 70 centímetros, Eu sempre tiro uns 2 centímetros a menos quando é no godê, porque o godê, ele dá uma esticada e fica um pouco maior. Então, eu vou tirar uma cintura de 68 centímetros. 68 dividido por 4 dá 17. Você pega a sua fita métrica, vê aonde que dá 17 aqui, ó, risca, e aí você faz uma leve curvinha assim, olha, e corta isso daqui, tá? Então, é só cortar e tirar essa parte que a saia já vai estar praticamente pronta, vai faltar só fechar ali na lateral. Então, eu venho aqui, olha, e corto isso daqui arredondadinho, tá? Tá? Agora, você já pode ir a máquina e fechar isso daqui. Então, você vai lá, você coloca assim, ó. Você coloca lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui, olha, por essa lateral, fechando a sua saia, tá? Tira essa parte branca aqui, ó, você fecha aqui. Se você tiver overlock, você passa uma costura no overlock. Se você não tiver overlock, você pode passar o ponto zigue-zague aí da sua máquina tranquilo, tá bom? Então, ela fica na minha canela mas se você não quiser que ela fique tão comprida você pode tirar ali na parte de baixo ou você... você tira ali na parte de baixo um pouco, tá? mas ela fica linda nesse comprimento então agora, depois que você fechou a saia já vai estar finalizada eu cortei aqui, olha, o máximo reto que eu pude pra mim não precisar fazer a barra tá? esse tecido não desfia então não precisa fazer a barra dele então agora a gente vai pra parte da blusa então, agora, nós vamos pegar a parte que sobrou. Olha o tanto de tecido que sobra, pessoal. Tá vendo? Sobra muito tecido, dá tranquilo aí pra você fazer o corpo e as mangas. Então, agora, a gente vai pegar aqui, olha, nós vamos dobrar. Ó, eu já vou dobrar e já vou tirar frente e costas juntas, tá? Ó, pego aqui o meu molde, aqui já deu, olha... Inclusive, esse molde, ele tá até muito comprido por ser vestido. Não tem necessidade de ser tão comprido. Ó. Ficou, então, duas dobras do tecido aqui, tá vendo? Eu já vou tirar frente e costas aqui. Como eu disse, eu vou tirar um pouco mais curto. Porque esse daqui é um molde de uma blusa que a gente tá aproveitando. Então, eu vou tirar um pouquinho mais curto pra mim, olha, acho que eu vou tirar até um pouquinho mais curto. Ó, então aqui a gente vai tirar frente e costa já. Pode deixar uma margem de costura, não precisa ser muito grande, não. Essa malha, ela estica bem e. A parte de cima vai ficar bem justinha no corpo, vai ficar bem bonito. agora a gente já vai montar, tá? Então, nós vamos pegar aqui, olha, a parte do corpinho da nossa blusa e vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vamos passar uma costura aqui pelas laterais. Então, você vai pegar e vai fechar as duas laterais aqui da sua blusa, como eu digo, se você tiver overlock, passa na overlock. Não tem overlock, ponto zigue-zague na máquina reta com agulha cabeça bola, certo? Fechamos os corpinhos, vamos fechar as mangas. A manga a gente cortou na dobra do tecido, você vai pegar a sua manga, vai virar, vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vai fechar as mangas aqui pela lateral, tá? Vai fazer isso, então, com as duas mangas, o corpinho, e já aproveita. Aí, se você não fechou sua saia, já vai fechar a saia também, tá bom? Então agora eu vou para o overlock e vocês vêm comigo. Essa parte aí que a gente vai fechar toda a parte aqui do nosso vestido. Agora, pessoal, então, agora pessoal, nós vamos colocar a manga aqui na nossa parte da blusa. Olha, é bem simples colocar essa manga tá. Então, você vai vir aqui com a sua manga, vai colocar a manga do lado do direito. você vem aqui, olha, encaixa aqui, ó. Muito simples, ó. Você coloca aqui, ó, costurinha com costurinha aqui e passa uma costura na máquina aqui, olha. Só unindo aqui, é bem simples a cava, olha. Ela, como ela é uma manga aberta, ela é bem simples de colocar, tá vendo, ó? Só fazer isso daqui, então, dos dois lados e aí a manga já vai estar encaixada aqui na nossa blusa, tá? Vai ficar assim, ó. Vai fazer isso com as duas mangas. Encaixou as mangas, já vamos cortar aqui, ó. O que que você vai fazer, ó? Ó. Você vai encaixar as mangas aqui, certo? Vai vir com a fita métrica e vai tirar essa medida aqui, ó, tá? Tira essa medida aqui de cima. Então, você vai cortar uma tira reta no seu tecido, na medida total da circunferência aqui do seu ombro na medida total aí da circunferência do seu ombro, e vai colocar aqui em cima pra gente dar o acabamento, tá? Aqui no punho, eu vou fazer a mesma coisa, do mesmo modo que a gente fazer ali na parte de cima, eu vou fazer aqui no punho, como se fosse um punho mesmo, né? É como dar aquele acabamento de punho. Então, a gente vai fazer esses passos agora, Tá? A blusa já está finalizada, olha, que eu fiz o mesmo processo ali daqui, eu fiz aqui, só que eu coloquei um pouquinho mais largo, tá vendo? Aí fica a seu critério a largura, tá? Bom, então agora a gente já vai unir a blusa na saia, então você vai vir aqui. Colocar aqui a saia do lado do direito. E a blusa a gente vira assim, ó, e deixar ela do lado do avesso. E aí você coloca, ó, direito com direito. E é só você encaixar, ó. Essa costura aqui da saia, você acha... Porque ficou uma costura na saia. Então, você coloca aí no meio das suas costas da blusa, tá? Ó, e aí você alfineta cintura com cintura aqui. E aí, é só passar uma costura na máquina. Eu tô passando tudo na overlock, mas se você não tiver overlock, é só passar no ponto zigue-zague da sua máquina, ok? Então, agora, a gente vai voltar pra máquina pra gente colocar aqui, passar essa costura e já finalizar o nosso vestido. Aqui, pessoal, o resultado final do vestido, olha. Tá vendo que eu uni aqui? Olha que simples de fazer. E olha que gracinha que ele fica. Tá vendo como que dá pra fazer um vestido manga longa e ele fica praticamente longo, olha o tamanho da saia disso, enorme a saia, tá? E dá pra você fazer mais larguinho, porque sobrou ainda tecido, eu fiz justinho, mas se você quiser fazer mais larguinho, você pode, aí fica a seu critério. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, bem rapidinho. E, né, facinho de fazer, porque com esse corte aqui circular de vestido, qualquer uma consegue fazer o vestido. Ele imita bastante jeans essa estampa, né? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.